que a gente aprende daqui, gente? Fala, Urema. Muitas vezes, você tem desejo de fazer coisas boas, você toma uma boa decisão, você decide que vai fazer uma mitzvah, que você vai começar a rezar, que você vai começar, você vai pedir perdão para fulano, que você vai começar a tirar uma parte do teu salário e dar para destacar, o um dízimo, ou você vai ajudar fulano. Muitas vezes você tem boas decisões, mas na hora do vamos ver, você tem empecilhos, você tem obstáculos, você nem sempre consegue levar aquilo a cabo, executar, por quê? Boa noite, gente. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite. Boa noite a você que está escutando o conforto solar da sua casa. Hoje, mais uma vez, nossa tradicional aula de quarta-feira. Após um pequeno intervalo, não é mesmo? Duas semanas foram as festas judaicas. Agora voltamos e começando a atorar novamente. Novamente estudando aqui peresite, gênesis, primeira paraxá, primeira porção. E hoje, com um assunto interessante, nós vamos contar... <coughs> Um outro aspecto da história de Adão e Eva. Vocês sabem, a Torá, ela tem muitos níveis de, de entendimento, de compreensão, de estudo. De uma maneira geral, a gente fala que são quatro: o Chat, o Remes, o Drush, o Sod, a parte literal, a parte mística, a parte que é o Remes, que você aprende mas de conexões de palavras. Mas, é, em cada nível desse, você pode dar pelo menos 70 facetas de. de interpretações. E hoje eu queria contar para vocês a história do Adão e Eva e eu queria dar também uma conotação um pouquinho diferente que as pessoas não conhecem, mas que uma vez eu vi. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos contar como é que foi a história do Adão e Eva. Primeiro de tudo, Deus criou Adão, ele fez chover, a terra ficou barrenta, ele moldou um bonequinho, vai para o pé a e ele soprou em suas narinas o alento da vida e o homem virou, foi o homem uma alma viva o homem ficou de pé estava lá o Adão isso aconteceu Adão foi criado na sexta-feira meio-dia Deus vira para o Adão e falou Adão, é o seguinte você está vendo aqui o paraíso onde eu te coloquei pode comer à vontade fica à vontade Você quer é pêssego ali ameixa, aquela árvore ali fruta do bonde temos aqui o que mais você é quer, goiaba é? tem aqui goiaba, o que você gosta tamarindo, tem tamarindo, fica à vontade muitas árvores, pode provar à vontade, pode comer à vontade lá em frente Deus vira para Adão e fala olha, mas tem uma coisa, Tá vendo aquela árvore ali ali não me come ali você não come, tudo bem a árvore do bem e do mal, por favor não come então falou, ok tudo bem, negócio feito. E aí passou mais umas três horas, já era três da tarde. Adão foi criado ao meio-dia, eram umas três da tarde. O que, que, que Deus fez com Adão? Botou ele para dormir, pegou a costela do Adão e fez a Eva, fez uma operação. Fez a Eva. Adão viu a Eva e falou, Eva, preciso te dar um recado. Está vendo essas árvores? Deus deixou comer à vontade. O que quiser a gente pode comer. Mas aquela árvore ali não come. Aquela árvore ali nós não podemos comer. É uma ordem divina, uma ordem de Deus Não podemos comer. Ok. Entre isso, entre uma coisa e outra, a cobra a serpente. Veio até Eva e falou, escutei um papo aí de árvore proibida, árvore do bem e do mal. Que negócio é esse? Não dá para você me explicar? Você sim, aquela árvore ali não podemos comer. A serpente falou nada. que isso? Você pode comer sim. Deus não quer comer, não quer que você coma, porque aí você vai ser igual a Ele, você vai ser o conhecedora do bem e do mal, a árvore do bem e do mal. E Deus não quer concorrência, então vai em frente, pode comer. Está escrito o que a Eva viu, deixa eu ver aqui o versículo para ler para vocês. Vai Viu a mulher que a árvore era boa para comer, a árvore estava sedutor sedutora aquela árvore estava parecendo muito gostoso vi que tava. Aos olhos era muito bonita a árvore, o fruto. Ela se sentiu atraída pela árvore. Venermada a Eds que também é boa para você entender coisas. É a árvore do bem e do mal. Vai abrir sua cabeça, vai agora conhecer outras coisas. Vaticar me briou, vai Ela pegou então a fruta e comeu. Quando ela comeu, o que aconteceu? Deus falou para Adão. Você não vai comer dessa árvore. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Não Escuta as palavras. Não coma. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Em primeiro lugar, Eva morreu no dia que ela comeu? Não, não morreu. Ou sim morreu. Depende. Na verdade, tudo depende. Uma explicação diz que realmente ela não morreu, ela se tornou um ser mortal. Mas tem uma segunda explicação que, ela, que eles morreram no dia assim. Por quê? Deus não falou qual dia. E está escrito no Salmo 90, Que elef shanim que o que a Porque mil anos aos seus olhos é como o dia de ontem que passou. Vocês sabem, nós vivemos no plano mais baixo que existe. No mundo físico e material, que é o último da cadeia. Existem mundos espirituais mais elevados também. Nesses mundos espirituais, quando a pessoa vai subindo, a alma vai subindo, enfim, depois dos 120, ela sente para os mundos espirituais. O tempo existe lá, porém o tempo é um tempo mais condensado. Só falar como assim, com, condensado, Rabino? Como o tempo mais condensado? O que é isso? Eu conheço leite condensado, mas tempo condensado... Condensado você conhece, tempo condensado sim. Quando você entra no YouTube, você quer fazer um download para assistir um filme de duas horas, você dá um download, em 5, 6, 7 minutos, ele já está no teu no teu arquivo, já está no teu computador. Ah, mas o filme tem duas horas, sim, mas o YouTube condensou o filme, né? condensou o tempo mais rápido. Quando você quer assistir o Rabin Yacob, ele fala devagar, você bota na velocidade 2. O que acontece? Você vê um vídeo de uma hora e meia hora. Meia hora em 15 minutos, é o tempo condensado. Lá em cima, a mesma história. O tempo ele vai se condensando. Ele passa, eu quero dizer mais rápido, ele passa uns 15 minutos em um minuto. Isso vai subindo mais ainda. 15 anos em, em, em um dia. Você chega num ponto onde mil anos é um dia. O tempo é condensado. Existe um ponto, inclusive, que Deus ele é acima do tempo. Ele criou o tempo. Onde lá, aia oveve yekheram. Presente, o passado o futuro o se encontram. tempo. Deus reina, Deus reinou, Deus reinará, mas tudo junto, no mesmo ponto. Então, é, Deus falou: no dia que comer, eles assim. Só que ele não falou qual dia, se era o dia dele ou o dia do homem. Deus falou: você vai morrer, mas o meu dia, mil anos. Mil anos para você. No caso, vamos falar sobre isso hoje, mas Adão ele resolveu doar 70 anos para o rei Davi, faleceu aos 930, ele faleceu no dia, mas quando a Eva comeu, o que que aconteceu? Ela se sentiu e se tornou um ser mortal, o que que ela ficou preocupada? Fui agora Eu vou morrer, meu, meu marido vai casar com outra, você pergunta que outra, <risos> já outra ali para ele casar? Aí ele foi, a girafa, a leoa. Foi com ciúmes, sabe como é que é mulher ciúme? Ficou com ciúmes da leoa, da girafa, da crocodila, dos animais. Então, mas então, é de jeito nenhum. Primeiro, ela deu para todos os animais também. Aproveitou, deu para todos os animais. Eles morreram também. E ela, seu marido, falou: Agora vem cá, vem cá, amor. agora come aí, come a água. Ele Tá louca, mulher. Como é que eu vou comer essa árvore? Deus então, falou para eu comer. Ele falou, escuta, falou para eu não comer. Você pode beber. Hoje é sexta-feira. Você tem que fazer o que quidush para mim. Que homem é esse? Falei, Não, não, não. Que isso, mulher? Não, não, não, Ela pegou a fruta proibida. Que de acordo com esse, esse midrash era uma uva, uma barreira. Espremeu, fiz o que faz o que não, não, não. Ela perturbou ele. Sabe como é que é? A mulher que sabe... É... Sabe fazer as coisas, sabe levar né? de punho um pouco forte. Então, ela convenceu, ele fez o que Deus espera. Aí pronto. ficou satisfeita, ele vai para o túmulo comigo. De acordo com outra explicação que está escrito, que ela deu no marido, e ele comeu, como assim um dia no marido? Esse, esse é um outro migrage, ela pegou o galho da árvore, que só. Depois do com esse midrata, a gente não pode falar que era uma barreira. Tem cinco opiniões de que fruta que era. Não vamos falar sobre isso hoje. Mas existem cinco opiniões. E ela deu no marido. é que ele falou, tá bom, chega, chega, chega. Eu como. Paz, paz. Paz, amor, dá fruta, eu como. Não precisa mais me um Enfim, ele comeu. E também se tornou um ser mortal. E essa foi a história. Interessante, né? Mas veja a gente precisa aqui analisar um pouquinho melhor a história, precisamos entender o que é que realmente levou Adão a comigo, gente, vamos falar a verdade, Adão, ele era um grande, um grande desaligo, um grande justo, ele foi criado com as mãos divinas, as mãos de Deus, nós somos de pai e mãe, ele era, foi criado por Deus, portanto ele era um ser extremamente iluminado, espiritualizado. Mais que Ele era mais sábio que os anjos, está escrito. Está escrito que quando Deus criou os animais, ele chamou os anjos para dar nomes, os anjos não sabiam. Adão soube dar. Não é que ele soube dar, eu também sei dar, porque ele não sabe dar nome no filho, não é mesmo? Ele sabia o nome apropriado para cada criatura. Tem outro, outro assunto para outra aula também. Mas isso mostrou que ele era mais, inte, mais inteligente que os anjos. Foi criado pelas mãos divinas, por Deus, ele era muito iluminado. e traz conta que até mesmo a luz que saía do calcanhar do Adão, ofuscava a luz do sol. Vocês sabem, quando Moisés desceu do monte Sinai, está escrito na Torá que a face dele estava brilhando. Conhece isso? Está escrito na Torá. Que que iluminou a face de Moisés, estava tá iluminada. Interessante que Karam, que em hebraico, é raio. Mas que também é chifre, a mesma palavra para as duas coisas Michelangelo, por exemplo ele uma vez traduziram para ele literalmente a Torá, ele fez um desenho de Moisés com chifre já viu? Michelangelo ele não sabia hebraico, traduziram para ele, alguém Bebou alguém para traduzir que não sabia hebraico fez desenho de Moisés com chifre, mas era raios porque ele estava tão iluminado que a face dele irradiava luz até fisicamente imagina o um holofote assim uma coisa, imagina, brilhava, me traz conta que o Adão ele era, ele era tão iluminado, mas tão iluminado, que ele brilhava, mas não somente a face como Moisés, até o calcanhar brilhava, tão iluminado que esse homem era, que radiava a luz para tudo quanto é lado, me traz conta que a luz que saía do calcanhar dele ofuscava a luz do sol, imagina só, que homem grande é esse, um grande tzadik, um homem muito especial, não é mesmo? O que, que ele fez esse pecado? Por que, que ele foi pecar logo, logo no primeiro dia? Ele pecou. Não só isso. Era uma mitzvah muito fácil. Essa ordem de Deus. Gente, mamão com açúcar. Tem tanta fruta para você comer. Tem que pensar em goiaba, peixe, árvore. o que você quiser. Vai provar, vai conhecer o gosto das frutas primeiro. Depois você volta para essa árvore. Não, tinha que ser aquela árvore que ele foi comer. Foi né? ordenado. A Eva foi às nove, às dez da manhã, 10 horas do dia, já estava comendo. Fiqueira às três da tarde, à nona hora do dia, eu quis dizer. Quatro da tarde, cinco da tarde, já estava comendo. Como assim? Será que era tão difícil? Eu acho que qualquer um de nós, gente, se estivesse lá, ia comer. Não é mesmo? Nós, judeus, separamos carne de leite. Não comemos isso, não comemos aquilo. A gente viaja, às vezes, não tem comida caixeira a gente passa fome. Mas, gente, tão fácil... Oh, aguenta um pouquinho. Por que, que eu digo aguenta um pouquinho? Porque essa mitzvah valia só três horas. Quando entrasse o Shabbat, às seis da tarde, ele podia comer. Então, gente, vamos com um açúcar, café com leite, espera três horas, vai comendo o restante. Você tinha que comer antes das três horas. Por causa disso, o um judeu hoje, quando ele planta uma árvore, ele espera três anos para comer do fruto dela chamado Orlá, o nome dessa mitzvah, é uma das 613. O judeu plantou uma árvore e não pode comer. Esperar três anos para poder comer. Por quê? Para consertar o pecado do Adão que não aguentou três horas. Hoje todo judeu aguenta três anos, não podia aguentar três horas. O um homem grande, iluminado, mitzvah fácil. E não só isso, gente. Deram uma mitzvah que ele escutou o Rabino dele. O Rabino mandou fazer não era o Mitzvah que ele leu no livro, na Torá, no Shumaru. não. Deus veio para ele e falou, Adão, um pedidozinho só, eu sou teu criador, você me deve tudo, a tua vida, tudo. Eu te criei, te fiz, um pedido fácil, não come, Adão. E o homem foi lá e comeu, o homem foi lá e comeu. Dá para entender uma coisa dessa? Não só isso, não só isso. Pelo fato dele ter comido isso, a a a o fruto. Nós estamos no exílio há 5.783 anos. No exílio, não. Estamos nesse mundo com todas as dificuldades, é, dores, sofrimentos, angústias, é, remorsos, raivas, ciúmes, é, todos os sentimentos negativos que nós sentimos, todas as dores, todos os as, todas as tragédias que aconteceram na história, todas as guerras. Se ele tivesse comido, estaríamos no paraíso até hoje em dia, gente desfrutando daquela coisa maravilhosa, paz, amor, alegria, felicidade, vida boa, ele nunca, porque ele foi comer nos esperou 3 horas, toda a humanidade está sofrendo as consequências até hoje em dia, dá para entender gente uma coisa nessa, dá para entender, Eu pergunto para vocês, não cabe na cabeça como é que ele foi comer, essa é uma pergunta que o Rebbe faz, e olha que resposta interessante, Sensacional, Reb. Reb falou o seguinte. O Satã também foi criado nos primeiros dias da criação. E o Satã sabia que ele está com suas horas contadas. Se o Adão não come aquele fruto, ele ia se aposentar para toda a eternidade. Porque aí, ia ter mais como sair do paraíso. Não comeu. Ok. Não tem como castigar o Adão, não tem como tirar ele do paraíso, não fez nada de errado, já pode comer o fruto, entrou o sábado, já pode comer o fruto, estaríamos lá para toda a eternidade, e o Satã não ia ter o que fazer, o Satã não ia ter trabalho, ia ficar lá, aposentado, com tédio, monotoninha, o que que ele fez o Satã? Fixou todo, todas as forças que ele tinha, concentrou no Adão, concentrou, desculpa, concentrou na Eva, forçou até que eles não cederam aquela pressão enorme que tinha dentro deles dentro da mente do psicológico deles do coração deles como a gente vê aqui, ela falou, a mulher a Eva, que, a, que o fruto era bonito para comer era tentador e era interessante ela vai ficar sábia então foi uma pressão muito, muito forte dentro da cabeça dela dentro do sentimento dela, do coração dela dela e do Adão que ele não conseguiu aguentar. Foi e comeu. Por quê? Porque o Satã botou toda a força que ele tinha. Concentrou lá, focou, focou. Sabe quando a gente foca em algo? É raio laser, né? Isso, bota toda a força, a coisa acontece. Então, o Satã largou tudo, foi ali. Plantão, toda a energia. E eles não aguentaram.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 executar Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, Deus criou uma balança, Deus criou forças opostas à santidade também. E quanto mais importante o assunto é, quanto mais sagrado aquilo é, mais oposição a pessoa vai encontrar. O satã não quer que aquela santidade desça para o mundo. O não quer que aquilo aconteça. Então mais dificuldades ele vai ter. Uma pessoa quer construir uma sinagoga. É difícil. Ele quer construir... Uma boate, discoteca. Mais fácil. Não tem tantas dificuldades. Você vai ver. Assim funciona o mundo. Assim funciona. Quando Isaac ele quis abençoar Jacó, Esaú, aliás, e entrou Jacó. Jacó recebeu as bênçãos e foi embora. Aí entrou Esaú. Esaú falou: Pai, você não tem uma bênção que sobrou para mim? que que Isaac respondeu para Esaú? Milão, Milão e Emates. Que um um povo ele vai ser é, o oposto do outro, Jacó e Esaú. Quando um se fortalece, o outro se enfraquece. Quando um enfraquece, o outro se fortalece. É uma guerra entre os dois. Então, quando a gente toma, toma as boas decisões, nem sempre é tão fácil assim. Certa vez, o Rebbe, lançou uma campanha. Campanha das velas de Shabbat. O que, que, que era isso? Antigamente era um costume no povo judeu que as mulheres começavam a acender as velas de Shabbat após o casamento. E o Rebbe pediu, instituiu que crianças, meninas, a partir dos três anos já começassem a acender também. Então, passou duas, três semanas, os seus racidim, nós, os Hassidim do Rebbe, começamos a divulgar e distribuir velas e panfletos e propaganda. Toda menina acende velas de Shabbat, etc., Passa duas semanas, três, se levanta um rabino grande lá de Israel e começa a falar mal disso. Imagina onde já se viu, nossos antepassados no Marrocos, as crianças não acendiam, por que, que estão trazendo novidades? Começava a começar a falar. Ela falou: Agora eu estou satisfeito. Porque quando eu lancei a campanha, eu achava que ia ter oposições, ia ter gente que não ia gostar, ia ter gente que ia falar, ia ter gente que ia contra, etc lancei a campanha e tudo começou a funcionar bem, ninguém se levantou ninguém reclamou Tá tudo em ordem eu achei, falei, será que eu estou no caminho certo? o Reb falou agora que se levantaram e começaram a questionar agora eu sei que eu estou no caminho certo então quando a gente tem dificuldades pode ter certeza, aquilo é importante aquilo é, aquilo é sagrado quando a gente quer fazer uma missão, uma boa ação tem dificuldades, aquilo é sagrado vai em frente, continue não, anda não ande para trás. É um sinal que aquilo é importante. Ok. Agora eu queria dar para vocês, pessoal, uma outra, uma outra conotação. Como eu falei no início da aula, a outra tem vários níveis de, aprendi de interpretação. E tem uma, uma interpretação muito interessante que diz o seguinte. Antes do Adão e da Eva serem criados, onde eles estavam? Estavam as almas. As almas estavam... né? Lá em cima, plano espiritual, antes de descer. E Deus vira para Adão e para Eva e falou, gente, é o seguinte, eu gostaria de dar para vocês uma missão, uma missão que para mim é muito importante. Vocês topam? Vocês vão entrar num corpo físico e material. Corpo feito da terra. a farme nada mais toda da terra. Vocês topam? Você okay. lá Topamos? Qual o objetivo? Qual objetivo? Deus falou, vocês vão refinar aquele mundo, vocês vão, vocês vão fazer com que aquele mundo se torne um mundo refinado, onde a minha presença esteja lá, em evidência, brilhando, onde as pessoas me reconheçam, vocês topam? Bora, vamos lá. Deus falou, olha, esse mundo é o mundo mais baixo que tem, é o último mundo é o último mundo da cadeia que eu criei, é um mundo onde tem coisas boas e coisas ruins, Tovará do Bom e do mal. Mundo do bom, mundo do bem e mundo do mal. Tem tudo lá. Vocês topam? Vamos lá. eles abrir os olhos. tem um corpo físico e material. Deus fala para Adão. Aquela árvore você não come. Porque no dia que comeres, morrerás. O Adão virou para Eva falou. Eva, eu não tô entendendo. Deus falou, não coma. Depois ele falou, no dia que você comer... É para comer ou é para não comer? Eu acho que é para não comer. Ele falou, não coma. Mas depois ele falou, porque no dia que eu comer, então, como assim? É, e a Eva virou para ele e falou, olha, eu acho que eu entendi. Deus está te dando uma escolha aqui. Você pode não comer, você pode comer. Ele está te dando uma escolha. Adão falou: Bom, então melhor não comer. Eva falou: Olha, eu acho que Deus quer que você coma assim. porque Adão falou: Mas como é que você sabe que Deus quer que eu coma da árvore? Ele falou, veja bem, Deus falou para gente que ia nos mandar para o mundo físico e material, o um mundo onde tem coisas boas e coisas ruins. Nesse mundo, veja bem, todas as outras árvores a gente pode comer. Elas já são re retificadas. São como se fosse caché. Iluminadas. Não precisam da nossa ação aqui. Essa árvore, que é do bem do mal, ali está o um segredo. Ali está onde nós precisamos retificar. Ali está a nossa missão, Adão. Então, eu acho que Deus quer que você coma assim. Porque, afinal de contas, Ele, ele nos disse... Que ele vai, vai nos mandar para o mundo do bem e do mal. Então a gente precisa ir para esse mundo do bem e do mal. Está aqui. Nós não podemos ficar só no mundo do bom, mundo do bem, mundo do caché, mundo já, já retificado, já iluminado. Nós temos uma missão com essa árvore. Eu acho que ele quer que nós comamos comemos, sim. Adão pensou, Adão pensou, não é? Realmente faz sentido faz sentido e ele pegou então comeu do fruto comeu do fruto e aí ele Deus abriu os olhos deles da eles viram que eles estavam nus e pegaram então folhas de figueira e se cobriram de acordo com essa opinião que é do Rashi. Rashi ele vem explicar somente a parte literal da Torá não os diz que a árvore era uma figueira eles pegaram a folha da figueira, e se cobriram, se tornaram seres maliciosos, entraram nesse mundo do bem e do mal, e aí se escutaram Deus no meio do paraíso, se esconderam, Deus, ele veio para Adão e falou, Adão, Adão, onde você está, Adão, aí ele falou, olha, escutei você no paraíso, me escondi. Deus falou, você comeu do fruto? Ele falou, positivo. Deus falou, por que você comeu do fruto? Ele falou, foi a mulher que me deu. Foi a mulher que me deu? Você fala, pô, mas que cafajeste, que, que, que, que né? Já culpando a mulher. Não assume a culpa. Tudo bem, ela te incentivou, mas você que comeu. Você assume a culpa, seja homem. Não só isso. Algumas horas atrás, Deus falou, não é bom homem estar sozinho. Farei uma mulher, uma, uma ajuda a frente a ele. Farei uma mulher para ele. Então, você estava sozinho, não tinha ninguém. Deus te deu uma companheira. Agora que você deu uma companheira, você fala a ela. A companheira que você me deu, Deus, culpa também é sua. Você não, se esquivando. Isso é coisa que se faz. Seja homem, seja Adão. Não é Adão, seja homem. Ele era um ser iluminado. <coughs> Depois Deus virou para Eva e falou: Escuta, quem te deu para comer? Foi a cobra, a serpente. Todo mundo se esquivando aqui, né? De acordo com essa interpretação, não. Deus virou para o homem e falou: Quem te deu o fruto? Ele falou: Quem me deu a ideia? Adão falou: Deus que me deu a ideia foi a Eva. Ela captou tudo. Ela entendeu que esse era o objetivo. Ela entendeu eu só queria que a gente comesse que a gente precisava comer está escrito nos livros que a mulher ela tem uma sabedoria a mais do que o homem sabedoria nesse sentido de percepção das coisas né? eu vou com uma esposa com minha esposa em algum lugar e eu sei lá que cor tinha a parede que roupa a pessoa estava vestindo mas a mulher sabe tudo a fulana estava com vestido verde a parede tinha aquele quadro percebe as coisas, a mulher percebe mais que o homem, então ele, Deus virou para o Adão, escuta, quem te, quem te falou que era para comer, não foi a esposa, a mulher que você me deu, ela captou tudo, Deus virou para a mulher e falou, mas de onde você sabia, foi a cobra, a cobra me falou, olha, árvore do bem e do mal, você vai comer, vai abrir seus olhos, você vai entender agora como Deus, o propósito divino da criação. É então, por isso que a gente comeu. Ok. Então, nessa, nessa, De acordo com essa explicação, essa conotação, essa versão da história, Deus, não que ele queria que comesse, eu não não comer, mas ele, como se precisasse que as pessoas comessem. Ele precisava que Adão e Eva comessem. De acordo com essas essa explicação, essa versão ele precisava que eles comessem Por quê? porque Deus queria realmente a retificação do mundo e se eles estivessem no paraíso e nós também até hoje em dia o que iríamos retificar Deus queria que a gente descesse para o um mundo onde tem bem e mal onde tem coisas boas e coisas ruins o um mundo onde nós teremos testes internos e externos e possamos escolher o bem porque senão, a criação ia faltar o propósito. Então, quando uma pessoa ela tem aquela opção de ter raiva ou não, e ela opta por não ter raiva, ele está ajudando como se fosse Deus no objetivo final da criação. Quando uma pessoa opta por ter ciúmes eh, infundados ou não ter esses ciúmes, ela não, e ela opta pelo não. Ela opta por não ter os filmes. Ele está ajudando Deus no processo da criação. Quando ele tá ele, ele tem dois caminhos na frente dele: é, brigar ou abraçar. Quando ele opta pelo bem, pela luz, ele está se tornando um sócio de Deus na criação de todo o universo, um sócio de Deus. Por isso que logo no final da criação, nós falamos isso toda sexta-feira à noite no Kidush, tem o um Siduro Brenor. Nós falamos a criar, não, os, os três primeiros capítulos, é, versículos do capítulo 2 de Gênesis. Ele termina, la -sot. essa é essa criação que Deus é, que Deus fez fazendo. Ou Deus fez para fazer. Como assim? Deus fez fazendo. Sim, Deus fez. Mas Ele continua fazendo através de nós, dos nossos dos sócios que Ele criou. Nós somos sócios de Deus na criação do mundo. De acordo com essa opinião, não foi um pecado. Eles não pecaram, eles, ao contrário, Deus não queria que eles fizessem. Deus, não é a vontade dele, mas Deus precisava que eles fizessem. É como, imagina a seguinte situação. Tem comerciante, ele tem muito dinheiro. Acabou o estoque, precisa investir. Ele quer tirar o dinheiro do bolso, do banco e comprar? É, dói. Ele conseguiu lá um milhão, finalmente bateu a casa de sete dígitos do banco agora ele tem que tirar 500 mil comprar estoque, dói mas ele sabe, ele faz isso não que ele quer ele precisa ninguém gosta de, ti, né? de, de tirar o dinheiro da conta mas precisa porque ele vai tirar 500 mil, ele vai conseguir depois mais um milhão e outro milhão Tá fazendo um investimento aqui mesma coisa a Deus, ele fez um investimento ele não quer a escuridão ele não quer o pecado mas através desse pecado ele chega no objetivo final da criação e é isso que está escrito nos salmos Adão veio para ele e falou Norá lila, lubreana. o senhor escreveu a Torá antes de me criar está escrito que a Torá foi escrita dois mil anos antes da criação do mundo então o senhor já sabia que ia pecar por que, que o senhor agora está me castigando eu estava na programação de acordo com essa segunda explicação não foi o um castigo foi uma consequência, eles desceram para o mundo foi uma consequência isso que ele vai ter que trabalhar não castigo uma consequência porque através do trabalho ele tem agora dois caminhos ele pode optar pelo bem e pelo mal de trabalhar direito ou não trabalhar direito de enganar o patrão ou não enganar o patrão de enganar o cliente ou não enganar o cliente de, de, de trapacear ou não trapacear ou mesmo se ele faz tudo certinho de pegar o dinheiro que ele ganhou no final do mês e, e dá para te dar cá ou não dá para te dar cá então ele desceu para esse mundo para retificar o mundo. E aqui é uma coisa muito interessante que a gente aprende disso. Nós nos tornamos gente sócios de Deus na criação. Somos importantes para Deus. Nossos atos eles têm peso lá em cima. Se a gente faz coisas boas, a gente traz uma tremenda alegria e felicidade para Deus. Quando a gente faz coisa ruim, Ao contrário. Né? Quando teu sócio te trouxer um milhão de dólares, não vai ficar contente? Então, quando a gente faz uma coisa boa, a gente traz uma alegria, uma felicidade muito, muito grande para Deus. Muito, muito grande para Deus. Então, gente, é, é isso que a gente aprende da, dessa, dessa aula. E sempre a gente tem que olhar o Torá de uma maneira mais profunda. E tem é escrito que todas as opiniões são verdadeiras. Em cada nível, em cada aspecto, tem também a veracidade do assunto. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Se Deus quiser, nós, nos vemos em breve. Se Deus quiser. Tudo de bom para vocês, gente. Boa noite.